como colocar uma mesa de áudio, estou aqui com uma Maqui Pro FX10 dentro do VMIX, venho aqui em adicionar input, é um input de áudio input e aqui ele vai localizar a linha FX Pro, tá? o driver já foi instalado do site da Maqui, Tá, ela vai aparecer aqui, ó, tá como áudio linha, tô mandando ela já aqui pro master, tá E é só, tô aqui com a mesinha instalada no meu VMIX. Ó, fica de olho que vai ter uma live especial falando de integração vídeo e áudio. Vai ser bacana. Acompanha, acompanha nas redes aí.